Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Virgem, já focando em 2023, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou usar somente esse tarot de weight Então, vamos saber aqui tendências para o ano de 2023... Claro, ah, signo de virgem. Virgem, nesse ano de 2022 foi um ano difícil porque a vida exigiu muito de você. Você sentiu cansaço, muitos impedimentos, tristeza, como se estivesse tudo acontecendo em grande quantidade, te sobrecarregando demais. Também houveram aprendizados, mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente. Você aprendeu que o controle emocional vale muito mais a pena que perder a cabeça no calor das emoções e que nem tudo depende de você. Mas o seu emocional e a forma como lida com as situações Sim, e a ter mais carinho, seja com você mesmo ou com outras pessoas, mais um carinho, um sentimento responsável, sem que machuque alguém ou sem que venha te desestabilizar. Aqui mostra... Você levando para 2023 como pendência para continuar lapidando a sua estrutura, trazendo seu poder interno para fora, fazendo as coisas com foco total e estratégia para ter uma melhor organização do que você quer conquistar, renovar ou fazer e se manter firme até que seja realizado. Você aprendeu muito nesse ano de 2022, inclusive a se movimentar mais no sentido de colocar a sua verdade para fora. Independente do que vão falar ou pensar, de ser teimoso naquilo que você acha certo, e também aprendeu. E também aprendeu que impulsividade demais atrapalha correr demais para resolver alguma questão logo de cara, pensar um pouquinho antes, até para não colocar os bois na frente da carroça e se arrepender depois. Até porque a vida, no geral, não acontece sobre pressão. Agora, nesse ano de 2023, você pode usar mais da razão analisando se o que acontece realmente vale todo o seu esforço ou se é algo que pode aguardar o momento certo para ser solucionado. É você ter essa frieza de ajudar sem se envolver emocionalmente de não levar tudo para o coração e nem pensar tanto em dificuldades, mas em soluções, usando da inteligência para transformar obstáculos internos ou emocionais. De modo que você veja motivo, razão ou melhorias em tudo e não se perca no primeiro abalo. Vamos agora ver tendências. A tendência para o ano de 2023 é coragem, empolgação e comunicação. Você não se sentindo mais impedido de seguir em frente, fazendo o que você quer. Você vai ter vontade de colocar suas ideias em prática, de se expressar melhor de querer gastar sua energia naquilo que você acredita, de ter curiosidade com conhecimentos novos, de se jogar no novo, se abrindo para a vida e deixando aquilo que te prendia para lá, porque você viu que não vale a pena, é desgastante. E tem aqui uma energia de soltar, de querer liberdade. E fazendo uma comparação, olha como a energia muda. Você não vai mais se sentir menos ou que não consegue avançar, porque houve um processo e a energia vai mudando. É você avançando aí um degrau, tá bom?